Em setembro, o Shopping Praia da Costa recebe dezenas de shows em uma intervenção inédita. É o estúdio Infinitas, dentro da temporada Moda e Design. Dia 4, a banda mais bonita da cidade. Com o amor é mais caro. Com a Dia 5, show de André Brando. Dia 11, noite de hip-hop com de uma Leve uma e Convidados. Larga. Dia 18, tem Silva. Dia 19, a banda paulista, o Terno. No outro sábado, tem bonde do rolê. Pra quem curte samba, dia 20 tem regional da Nair, com Vida do Amor. E no dia 25, Fernanda Gonzaga apresenta um tributo especial pelos 70 anos de seu pai, Gonzaguinha.